Então tivemos um pump do Bitcoin que rompeu a casa dos 45 mil dólares e fomos buscar a região dos 47.800. O Bitcoin está agora aqui brigando na região dos 47.250 dólares. A gente vai dar uma olhada no que, que a gente pode esperar do Bitcoin agora aqui após esse pump maravilhoso. Então vamos lá galera, começando a semana, muito bem, Bitcoin que fez esse pump aqui maravilhoso, muito bom mesmo, tá? Então rompemos a, a, a temida casa dos 45 mil dólares, tá? Batendo, batendo no IA, né? A gente estava também falando para vocês acompanharem a SP500 que não teve ainda uma rejeição, pessoal. A gente está aqui agora batalhando, lutando aqui ó, na região dos, do 618 ainda, tá? Eu comentei para vocês no último vídeo, a gente não teve essa, essa rejeição dessa região aqui, como eu esperava até ver, tá? Então, isso foi excelente para o Bitcoin, tá bom? Mas a gente tá numa região aqui ainda de risco, tá? Então, tomem cuidado, isso é um ponto importante, região de 618, que eu espero que ainda, tá? Que a gente tenha uma certa, né? Uma... O preço dá uma andada aqui, pelo menos dá uma consolidada aqui, eu não acredito que a gente vai conseguir agora, de fato, simplesmente sair subindo aqui com, com preço assim, tá? Não é o que eu acredito. Então, Tome cuidado agora aqui no curto prazo. Vamos olhar aqui o Bitcoin, que é o que interessa pra gente. Então, pessoal, a gente tinha esse triângulo aqui, ó. Vou dar um, dar um zoom para mostrar para vocês, que a gente acabou rompendo para cima. Vou até botar essa linha de novo aqui para deixar um pouco mais claro aqui, ó. A gente tinha então esse triângulo, né, azul aqui, aqui, ó, nessa região, nessa linhazinha aqui de baixo. Rompemos para cima, só que é o seguinte, galera, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Agora, a gente tem aqui, foi testar uma outra região aqui, que é essa, essa região aqui, tá? A região de... Essa linha de que eu estou acompanhando aqui também, uma LTA. E a gente tem a formação aqui agora desse canal de alta, tá? Então, é importante vocês prestarem atenção aqui nesse canalzinho de alta. E essa formação aqui também ainda é perigosa, tá? Eu quero deixar claro para vocês aí, ainda é perigosa. Então, ainda não se iludam hein, com o Bitcoin, tá? A gente tem que ficar ciente disso aqui, que a gente tem essa bandeiraça aqui também. tá bandeira perigosa é uma formação... Aí que vocês têm que ficar de olho, né? Nessa bandeirinha aqui, tá? Mas enfim, galera, ainda não vou aqui ficar falando sobre cenários bearish aí, tá? Esse foi um pump muito bom, na minha opinião, para o Bitcoin. Que continua aí, bullish, tá? Com os de sentimento, que eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho. Então, vamos comentar aqui para onde o Bitcoin pode ir, tá? O que a gente pode esperar aqui agora no curto prazo, né? Agora, quais são as regiões de resistência que a gente tem. A gente já sabe que essa linha aqui agora vai ser uma região de resistência. A gente está aqui ah, lutando nessa região próxima aqui dos 47 mil e 300 dólares, né? Então fiquem de olho aí. Tá, na verdade uma região que a gente tem aqui um, uma, uma uma resistência que inclusive de volume aqui do VPVR. Ó. Então dê uma olhadinha nisso aqui, essa região que a gente está batalhando. Se a gente conseguir romper essa região para cima vai ficar excelente o Bitcoin tá? Se isso aqui acontecer, pessoal, realmente ficar muito bullish mesmo, né? Então para mim, se aqui fizer esse rompimento, a gente pode entrar sim com uma operação botando stop aqui abaixo, tá? Então, acho que esse aqui é uma região de resistência que a gente romper para cima pode ficar interessante. Tá, galera? Então. Com esse rompimento, o que a gente pode esperar do Bitcoin? Quais são os alvos aqui, né, para cima? O que a gente pode olhar? Então, galera, é... primeiro, tá. Então eu já tinha mostrado vocês rapidamente sobre o CPR mensal aqui, só para dar um zoom para mostrar para vocês. Tá? A gente bateu aqui bem próximo da região do R1 do CPR mensal. A gente teve suporte nas linhas aqui dos pivôs centrais tá então a gente teve esse suporte eu comentei para vocês nos vídeos né então essa região aqui do, do r1 é geralmente a gente tem essa uma o Bitcoin sobe aqui e tinha confluência dessa região do, do r1 junto com essa linha de tendência que também está formando tá então Aqui agora a gente teve essa, essa resistência. tá? Então, o que eu espero aqui, honestamente, para vocês, não espero que o Bitcoin rompa isso aqui tão fácil assim, tá? Feche candle aqui de 4 horas diário aqui acima dessa região aqui próxima dos 47.700, 800, tá? Aqui o R1 tá na região dos 47.900. Eu não estou esperando isso aqui agora, apesar dos indicadores ainda estarem bons, tá, galera? Estão muito bons aqui. A gente tem que acompanhar aqui agora no curto prazo. Vou comentar um pouquinho mais o que vocês têm que ficar de olho para a gente ver se a gente vai ter essa retração aqui ou não, que eu acredito que seja mais provável de acontecer, a gente tem uma retração, né? eu vou mostrar para vocês daqui a pouco os níveis. Tá? Primeiro, vamos olhar para cima aqui, vamos sonhar um pouquinho. Então, a gente está aqui na região do R1, que é essa região dos 47.900. Tá? Então, esse é um ponto importante. Vou uh, voltar aqui e botar o meu... Tirar o CPR. Tá? Outra região, pessoal, comentei para vocês aqui, é a região essa região aqui do 618 de retração uh, dessa, desse Fibonacci aqui. Ó. Então, a gente tem a casa, essa casa aqui que vai ser uma, uma região que a gente tem que ficar de olho, porque... É, uma, é um nível que a gente vai ter que ver aqui, a gente rompeu a região de 13.2, rompemos a região dos 46.700, um, 46 né? inclusive aqui a gente teve uma certa, uma certa resistência. aqui. Ó. Agora aqui é o seguinte, ó, então a gente tem a região dos 51.000 dólares e depois a região de 618, que fica na casa dos 55.200 dólares. Tá? E aqui sim a gente vai ter uma definição, ó, na minha opinião, Tá, obviamente a gente vai brigar aqui nessa região, né? Mas a região de 55 mil dólares a gente buscar, eu acredito que é bem provável que o Bitcoin busque essas regiões aqui. Tá pelo menos a região de 51, eu tô acreditando que a gente vai fazer é, buscar essa região. Tá, não vai ser tão rápido aqui agora, mas acredito que a gente pode buscar sim, tá? Então vai depender um pouco aqui da dessa retração que a gente vai fazer aqui, como como os indicadores vão se comportar, como o mercado vai se comportar, tá? Mas pelo menos a região de 51 eu acredito que a gente busque. E se a gente pegar aqui a região de 68, a gente pode ver. Se a gente tiver rejeição muito forte aqui, a coisa pode ficar complicada tá? é, para o um, pro Bitcoin. tá? Então, acompanhe esses, esses níveis de Fibonacci. Eu acredito que seja importantes. E também temos aqui, se vocês quiserem ver, tá, vale a pena acompanhar é, esses níveis aqui. A gente teve também um fundo duplo aqui para o Bitcoin. Né? Vamos puxar aqui o gráfico. Até no semanal a gente pode ver melhor aqui. ó. Tá, a gente teve um fundo duplo também aqui para o Bitcoin, tá, galera. Então, isso aqui é algo importante de a gente ver. Ficar de olho... Então, assim, ó, esse aqui é o fundo duplo que a gente tem que ficar de olho. Deixa eu puxar aqui o meu desenho, ferramenta de desenho. Então, seria isso aqui, ó, tá? A gente bateu aqui, essa região, batemos duas vezes aqui, né? E rompemos aqui agora. Então, esse fundo duplo aqui seria o alvo mais ou menos isso, tá? Estou contando esse alvo aqui. Daria próximo aí da casa, também próximo que a gente está vendo aqui agora, tá? Seria a casa aí dos 53 54, Tá, que, é o, que é o alvo também desse, desse triângulo que eu tinha mostrado para vocês antes, né, que a gente comprou para cima, tá, bem próximo. Então, para mim, o Bitcoin pode sim buscar essas regiões acima do 51, tá, mas pelo menos 51 eu estou de olho aqui agora. Tá, e são os alvos para cima para o Bitcoin, mas antes disso a gente tem aí essas resistências que eu comentei para vocês. A gente vai voltar aqui então, agora para o gráfico diário para dar uma olhadinha. Então, galera, é, aqui agora, né, acompanha esse canal aqui que eu acho importante, tá, um canal, desenha no gráfico de vocês esse canalzinho aí. É, galera, vamos puxar o semanal primeiro, voltar no semanal aqui, a gente teve toda essa subida no semanal aqui para o Bitcoin tá? eu, eu assim, a gente tem que ficar de olho eu espero que o Bitcoin faça aqui uma, uma correção no semanal também, tá? a gente subiu muito com esse P500 aí é, corrigindo, a gente, eu espero uma, uma correção do semanal que pode vir a região de Fibonacci aqui, tá? então eu ficaria de olho nessa região aqui dos 44 mil dólares né? ou antes disso, tá? antes disso eu ficaria de olho, aqui inclusive no, no, no, no semanal a gente tem aqui ó suportes bons, tá? Então é uma região que a gente tem que ficar de olho, na minha, nessa região desculpa, aqui em cima ó, aqui na região, aqui é 50% né? então aqui nos 44 uh, 44 mil dólares ficaria de olho, mas a região dos, dos, dos 50, 45 mil aqui é, é realmente importante a gente ficar de olho aqui também pessoal, vamos puxar de novo o gráfico aqui ó é do de, diário, né para ficar mais fácil então para mim aqui, o Bitcoin poderia voltar a testar essas regiões aqui próxima aí, ó, é dos 45 até a região dos 44 mil Uh, e 500 aqui tá então isso que poderia acontecer a gente tem um suporte aqui também do vpvr ó, então a gente poderia vir buscar essas regiões mais abaixo testar tá deixa eu ver se a confluência com algum nível Fibonacci aqui mas eu acho que não uh, ficaria próximo aqui de poder subir aqui um pouco mais com Bitcoin né? e talvez voltar a testar essa região tá tem que acompanhar esses níveis Fibonacci eu acho bem importante tá? esses esses níveis aqui tá no diário também vamos puxar aqui essas médias eu acho que é importante as médias de 21 aqui ó para isso um pouquinho já essas médias aqui eu considero bastante importantes, até que eu acabei, acabei desconfigurando elas aqui agora. Então as nossas médias aqui, só, só um momentinho aqui, acabei, acabei tirando essas médias para ver outra coisa aqui. Está vendo aqui as médias mais... Um... Ó, então aqui essas médias aqui, agora a média de 8, ó, a média de 8 está aqui na casa dos 44.700 e a média de 21 está aqui nos 42.700. E uh, 600 dólares tá, então para mim, reteste essas médias aqui, confluências de regi regiões de Fibonacci, pode ser interessante para a gente aqui buscar a posição. Eu acho que não é aqui a uh, ideal a gente fazer compras para o Bitcoin é, nessa nessa região que a gente tá agora. Tá, eu acho que aqui desenhar aqui, a gente tá aqui agora, pessoal, uma região de resistência. Não acho que é interessante a gente se expor aqui, fazer compras e comprar esse essas regiões aqui. Tá, para mim é bom a gente esperar a atração. Tá, ter aí uma, uma possibilidade para a gente poder fazer, fazer nossas compras se a, as coisas aí, né se o Bitcoin der uma oportunidade uma, uma legal. Vai depender muito do indicador de sentimento aí, mas para mim é a região que eu ficaria de olho a partir aí dos 45 mil dólares para baixo para a gente fazer as nossas posições, tá galera? Acho que antes disso é um pouquinho arriscado Tá, da gente da gente uh, fazer essas, essas entradas então a valinha aí regiões de Fibonacci com média de a média de 8 média de 21 tá também tem a média de 50 tá mas eu, eu acredito que uh, provavelmente a média de 21 aí se a gente ficar andando aqui um pouco a gente pode sim buscar a média de 21 a próxima casa dos 44 mil dólares tá é, então é isso que eu tô aqui agora de olho uh, para o Bitcoin tá em termos de análise técnica Lembrando que também temos o CPR, o CPR aqui nessas regiões mais abaixo, tá? Mas eu acredito que por enquanto a gente está ainda, uh, eu diria que está muito cedo para dizer, tá pessoal? Eu ficaria de olho nessas médias que essa região que a gente teve resistência, ela tem que servir como suporte agora. A gente tem que fazer, na verdade, confirmar essa, esse rompimento aqui, tá? Confirmar, o ideal seria fazer uma retração que voltar a testar e a gente voltar a subir, seria ideal, tá? Mas vai depender muito como a gente, como a gente vai se comportar aqui agora, nessas, nessas regiões tá é, vamos olhar aqui então o de sentimento que eu acho que é importante uh, vou acompanhar aqui agora deu uma uma uma pioradinha que agora o preço voltou a subir que os long-short ratio começou a subir né voltou a subir com o open subindo então o pessoal já começou a ficar mais bullish com o Bitcoin na minha opinião o Bitcoin a gente vai aqui acabar uh, com retração o pessoal vai começar a se expor mais em Bitcoin tá então os indicadores podem dar uma piorada aqui no long short ratio que tá ainda excelente a gente tá na casa aqui de 0.9 tá tá muito bom então, com retração, a minha expectativa é ver o, esses, esses indicadores aqui dando uma certa piorada, tá? É, quem estava em, em longue aí, comprado, na minha, na minha opinião, aí já teve a oportunidade para sair fora, tá? Acho que a gente está aqui em regiões né, para poder tentar distribuir. Então, tendo aqui mais liquidação, quem não vendeu ainda espera aí regiões, liquidações, que a gente já teve aqui ó, nessas regiões, tá? Essas regiões já teve tivemos liquidações, esperem aí liquidações para poder é tentar aí uh, distribuir fechar posições que não fechou ainda e, e eu esperaria a retração para o Bitcoin aí para buscar novas entradas tá não estou muito animado aqui para buscar entrada aqui acho muito arriscado se a gente for buscar entrada nessa região tá se vocês encontrarem a oportunidade aí que eu gostaria até de ficar curioso se vocês encontrarem a oportunidade aqui mas teria que botar no caso aqui ó na verdade caso short tá num short aqui por exemplo do Bitcoin teria que botar um stop aqui, na minha opinião, acima aí, na região, acima dos 49 mil dólares, tá? A gente tem pontos de liquidação aqui em cima ainda, mas as liquidações estão aqui, realmente os, os, os níveis aqui de liquidações, os pools de liquidações estão muito uh, estão muito abaixo aqui, até a região aqui próxima dos 43.700, só tem muito pool de liquidação aí, tá, para o Bitcoin, realmente um delta enorme aqui, tá? Mas temos aí mais também liquidação acima, então fiquem de olho aí, se for fazer short, tem que botar um, um um stop uh, né, acima por enquanto aí eu não tô recomendando não acho uma boa fazer short aqui tá a gente tem que acompanhar um pouco mais como vai ser como vai ser o desenrolar aqui dessa dessa região tá? Se a gente começar a subir muito com o short eixo é o Interest subindo também continuar essa, essa isso aqui o mercado voltar fica Bullish tá? a gente pode sim daí ter oportunidade para short mas por enquanto aqui o mercado ainda tá uh, mostrando que pode subir mais tá a gente pode subir mais aqui eu não ficaria muito é muito animado para entrar em de short, posição de short agora. Tá? Então, acho que vale a pena avaliar aqui talvez ou liquidações ou a gente vê aqui o, o, o long-short ratio subindo com o open interest também subindo tá? para a gente poder buscar a entrada nesse momento. Então, pessoal, resumindo, short, short acho que estaria complicado. A gente tem que botar um stop acima da região dos 49. Tá? Acho que ficaria um pouquinho ruim aqui. Deixa eu até olhar no, no, aqui no, no, no, no gráfico que A gente tem que botar aqui nessas regiões aqui talvez você tem que botar um, um aqui um, um stop nessa região aqui em cima dessas regiões do, do, do CPR ó. aqui no caso fazer um short então esse aqui ser o stop tá quem quiser shortar tem que botar um stop acima das regiões tá é um stop que eu ficaria na minha opinião pode ficar um pouquinho longo aqui para shortar ficaria na verdade não muito aqui ficaria em torno de 4 por tá então se os indicadores de sentimento piorarem tá na minha opinião dá para gente buscar um short aí com com um stop nessas regiões aqui próximo dos 49 mil dólares tá então eu acho que um, é um short interessante idealmente até seria botar aqui nessa região mas acho que fica é muito afastado depende muito da mão que você vai entrar aí tá quanto quanto maior o, o stop aí menor a mão tá então lembre-se disso uh, e a gente poderia avaliar um short aqui tá esse seria o uh, esse seria o agora que eu tô mais de olho para fazer com Bitcoin mas eu tô tem que aguardar aqui um pouquinho mais os jogadores de sentimento derem uma, uma piorada darem uma piorada aqui porque por enquanto eles estão ainda bastante bullish, na minha opinião. Tá, pessoal? Então, basicamente é isso. Acompanhe também a SP500 aqui agora. Eu acredito que a gente... Pessoal, a gente tem que ver essa retração para a SP500. Não é possível que ela vai continuar subindo aqui sem ter essa retração, tá? Se a gente ver o passado aqui, todas essas subidas, a gente sempre tem correções, enfim. Então, acho que o mercado... Inclusive, a gente está fazendo aqui uma divergência também, tá? A gente está subindo aqui com o RSI também caindo. Então, acredito que a gente vai ter, sim... O preço está perdendo o momento Aqui a gente vai ter retração para SP500 E o Bitcoin pode seguir também aí tá e Seguir ainda mais se a gente tiver O indicador de sentimento piorando aí Tá bom? Então é isso galera, vamos ter paciência aqui agora Não é momento de fomo, tá? Eu sei que o pessoal já está Pô, quero comprar Bitcoin, enfim Esperem aí, acredito uma retração a gente possa ter sim né, para essas, essas regiões aí próxima dos, uh, dos 45 mil dólares, tá? Daí sim a gente pode buscar fazer compra. Se os indicadores de sentimento não piorarem muito, tá? Se eles começarem a piorar muito, a gente pode ter sim correção mais para baixo. E a gente está aqui nesse canalzinho, tá? Que é um padrão. É, na minha opinião, esse padrão continua aí, tá? Apesar desse pump ser bullish, pessoal, a gente está no padrão que eu considero de certa forma aí ainda bearish, tá? Esse canalzinho aqui para mim é uma bandeira e tem que ficar de olho. Beleza, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí, se vocês gostaram do vídeo aí, deixa aquele like para apoiar, tá bom? E a gente se vê amanhã aí para mais uma análise. Um abraço, galera!